Curva BC, quem sabe o que é curva BC? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Vou falar o mundo aqui, quem sabe, não tem alta aí. Boa, quem não sabe? Boa, vou explicar rapidinho, tá? Curva A dos nossos produtos, só para ficar claro, são os itens que se eu ordenar numa planilha do zero do faturamento até o meu faturamento final, pelos que mais faturam, para os que menos faturam, quando eu chegar em 80% do meu faturamento, aqueles itens são a minha curva A. Beleza? Passou do 80,01 até o 95, curva B. E o restinho, 5% curva C. E o que não vende, porcaria. Né? Então, vende pega coisa boa para poder vender. Eu falo que é dinheiro ruim por dinheiro bom. Então, o que não vende tem que ir embora no estoque. E o que vende, eu compro coisa boa. Só que a gente costuma olhar só para curvar de produto. Agora, eu tenho curvar de anúncio. Curva a de produto, curva a de canal. Os canais não são guiados por oferta ou anúncio, o nome. Vocês concordam que o anúncio pode ser o microfone, mas o passador? Isso não é produto, né? Isso aqui é uma curva A de anúncio. Isso aqui é o que eu vou mandar para o Fulfillment. Isso aqui é o que eu vou fazer ads. Isso aqui é o que eu vou pensar em promocionar ali dentro. Porque depois eu tenho a minha curva A de produto. Que aí sim, eu pego todas as minhas vendas, desmembro por item e olho quantos passadores eu vendo, quantos microfones eu vendo, e eu uso essa curva para fazer compras do meu fornecedor, certo? É, é totalmente diferente, porque se eu analisar os dois juntos, eu vou falar, nossa Ale, eu vendo muito passador, vou fazer ads lá no anúncio do passador, só que eu vendo ele aqui junto, vai, vai adiantar alguma coisa eu botar no fofinho de passador sozinho? Nada. Provavelmente eu vou pagar o armazenamento, vou chegar no Mercado Livre, vou entrar num grupo de WhatsApp ou de Facebook e vou chorar junto com um monte de chorão que tem nos grupos de WhatsApp e Facebook. Certo? Quem está em grupo aí de WhatsApp e Facebook? De venda? Quem vê a galera reclamando? Um monte. A gente com o reclamo, a galera não reclamando. O Fernando vai um bom trabalho. galera não reclama ali dentro. Ponto, expedição que eu coloquei na curva de anúncio, quem deixa produto pré-embalado aqui? Tem alguém que deixa? Boa, ganho de tempo absurdo, né? Se eu conheço minha curva de anúncio, eu sei que vende bem o passador com microfone, eu já deixei ele pronto, eu só etiqueto. Lá, pá, pá, vai embora. Ah, não, mas e se um dia eu vender sozinho e eu deixei tudo pré-embalado? Corta essa parada e faz sozinho. Mas os outros 99 de semana no dia que eram juntos, você fez em 7 segundos. 100 segundos. Só uma pergunta, quem usa pistola de fita aqui na expedição? Pistola? Quem corta fita na mão ainda aqui? E quem não usa fita? É Manda um produto sem fita, o resto. A galera que não levantou a mão não é ainda não. Não passa fita, fita, é saliva. Cola o produto e vai. Vocês estão muito calmos, gente. Vou botar uma guitarra aqui em cima que você está mais animadinho para entrar. E curvar de canal. É lógico que a gente precisa diversificar o nosso negócio. Ela é acha que a gente precisa estar em mais canais, mas a gente tem um momento para estar em mais canais. A gente tem um momento para ter uma segunda conta no mercado livre. Quem tem duas contas no mercado livre aqui? Boa. Quem vende mais de 100 mil reais tem duas contas no mercado livre aqui? Boa. Vocês estão prontos para ter mais de uma conta no mercado livre? Enquanto eu chegar lá, duas contas são dois negócios. Sua performance você der atenção para elas individuais, certo? Ele está concordando comigo ali envio do Fulfillity é diferente, o ads é diferente, promoção é diferente, eu preciso trocar a primeira foto, senão eu canibalizo o meu produto ali dentro. Aí eu tinha uma conta Platinum, agora eu tenho duas Gold. E aí eu falo feliz, né? Falo que bom. Ou eu tenho três líderes agora. Falo, ah, e nada contra ser líder, mas você não é do teu negócio. O mercado livre não vai assessorar o a Shopee, ou qualquer um, um cara que tem 20 contas de 15 mil reais. Não vai, velho. Ele quer um cara com trezentos, 400 ali dentro, tá? Então, curva de canal, se você analisar os 80% do seu pagamento, foca nesses canais. Eles são os canais que se você tirar a atenção, cai a venda. E o Mel é um deles, né? Quem já perdeu venda aqui porque foi focar em outra coisa e de repente o faturamento começou a cair no mercado livre? Pô, comigo também, porque é que ele muda todo dia, né? Eu acho que o cara tá lá, o Yunes está lá e vai... Vou mudar uma coisa. Ele entra, manda pra galera e fala, oh, muda aí. É, tipo, compatibilidade em automotivo. Alguém vende automotivo aqui? Você vende automotivo? Entrou compatibilidade, 15 dias. Vamos ligar, 15 dias para subir compatibilidade. Só que agora está entregando os nossos clientes 50% a mais de venda em média, para caras que estiver certinho. Ali dentro, tá? Então foquem no canal, tá? Tirem aquele canal que não é o momento de vocês focarem. Ali, mas eu quero expandir. Faça uma rotina dividida. Eu tenho cinco dias na semana, eu foco três dias no meu principal canal, ou nos meus principais canais, um dia no outro, dois dias no outro ali dentro, porque o que vai fazer é mais fácil eu vender 300 mil numa conta que já vendia 100 mil, do que eu pegar um canal difunto que vende zero reais e fazer ele vender 50 mil, certo? Ou não? Estou errado aqui? Já fiz isso algumas vezes, tá? É muito mais fácil.